seja muito bem vindo ao meu canal se você tem dificuldade em montar e organizar as referências do seu trabalho aqui eu vou sanar todas as suas dúvidas uma série com 16 vídeos explicando e mostrando passo a passo como montar as suas referências neste vídeo vamos tratar dos livros então fique ligado já deixe o seu like e ainda se não for inscrito se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e, é claro, qualquer dúvida escreva. Neste vídeo, vamos falar sobre monografia, especificamente sobre os livros. Os trabalhos acadêmicos que se enquadram na monografia virão no próximo vídeo. De acordo com a NBR 6023 de 2002. A monografia é um item não seriado, isto é, é um item completo, constituído de uma parte, ou constituído de uma só parte, ou que se pretende completar em um número pré-estabelecido de partes separadas. Na seção monografia da NBR é incluído livro ou folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário e trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, TCCs. Como eu já disse, trabalhos acadêmicos virão no próximo vídeo. Vamos aos exemplos práticos. Os elementos essenciais para a monografia são autores ou autor, título, edição, local, editora e data de publicação. Então observe como fica neste exemplo. Eu tenho o primeiro exemplo, que é do Antônio Cristofoletti, geomorfologia, em negrito vem o título do trabalho, em seguida a edição, local de publicação, editora e o ano. Logo abaixo, o exemplo com dois autores. Mesma coisa, como eu já expliquei no primeiro vídeo, a questão de abreviação, separação de autores. Em negrito, destacado o título do trabalho. Detalhe, não grifa o subtítulo, é apenas o título do trabalho. E aí segue-se a mesma norma, a edição, local de publicação, editora e o ano. Com três autores, mesma coisa, em negrito, apenas... É destacado apenas o título. Dependendo da quantidade de autores, você pode até colocar todos eles, mas no caso deste exemplo, este livro aqui do Jacques Delores, ele foi escrito por 15 autores. Então, neste caso, seria inviável colocar os 15 autores aí. Você coloca o primeiro autor e o restante virar como et al., como está aí. Então, o autor et al é o organizador, o título do capítulo, o título do livro. Outro exemplo, nós temos quatro autores que são editores do livro. Então, eu utilizo esses quatro autores, coloco o título, local, editora e o ano. Bom, no capítulo do livro muitas vezes nós temos livros em que a autoria do capítulo é diferente da autoria do livro você tem o organizador ou os organizadores do livro e os capítulos que foram escritos por outras pessoas neste caso você deve referenciar da seguinte forma o autor título da parte do livro do capítulo que você utilizou seguidos da expressão "in". E da referência completa da monografia no todo no final da referência você deve informar a paginação ou outra forma de individualizar essa parte referenciada como está neste exemplo então nós temos aqui o autor que escreveu o capítulo que eu consultei vem o título do capítulo em aí vem o nome dos autores dos organizadores em negrito o título do livro em seguida, as outras informações essenciais. Então, o volume, ou a edição, uh, o local de publicação, a cidade, o ano e a indicação da página. O outro exemplo aqui também segue o mesmo modelo: capítulo de um livro. E aí segue-se em o autor do livro, que é o organizador, e o título do livro sendo este destacado, seguido da edição, a cidade de publicação, a editora, o ano e o número da página. No caso de livro eletrônico, os livros eletrônicos consultados online também é preciso inserir o símbolo da divisa, indicando o endereço onde a obra está disponível. Aqui tem uma coisa interessante, quando você utilizar o recurso eletrônico, veja a questão do endereço do livro, olha o tamanho do endereço. Se você utilizar um encurtador de URL, você poderá deixá-lo muito menor e com uma visualização muito mais agradável e menos poluída. Veja como fazer. Copie a URL do seu arquivo, abra uma página da internet e pesquise por encurtador de link observe agora é só clicar agora é só colar e clicar aqui pronto seu link já está encurtado agora é só clicar aqui para copiar o endereço voltar para o seu arquivo e pronto olha a diferença bem por último sobre a questão do horário a NBR 6023 de 2002 indica que é opcional, como é opcional, eu não tenho o hábito de colocar. É isso, essas são as variações para a categoria monografia, neste caso deste vídeo, só livros. Ainda que a mesma normatização inclua trabalhos acadêmicos, eu vou trabalhar no próximo vídeo especificamente sobre os trabalhos acadêmicos para não deixar este vídeo muito grande e para deixar bem organizado na playlist. Não se esqueça, por favor, de dar o seu like e dizer se este vídeo foi útil ou não. Você tem alguma sugestão? Qual é a sua maior dificuldade em montar as referências? Escreva aí, vamos conversar sobre isso.